Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa para o quinto ano da disciplina de Língua Portuguesa. Meu nome é Louise Lamoni. Vamos conhecer o roteiro da nossa aula? Hoje nós conheceremos um pouco sobre o texto instrucional, falaremos é, sobre adverbo e crase de gramática e de ortografia. Nós vamos conhecer palavras com S e Z final. O que é um texto instrucional? Um texto instrucional, ele tem o objetivo de instruir ou informar como proceder, como fazer algo. É dividido em duas partes, normalmente essas partes são materiais e como fazer e a gente tem os exemplos, as receitas e os manuais de jogos. Esse é um, um exemplo de um texto instrucional, de uma receita de brigadeiro. É, nessa receita, os materiais são chamados de ingredientes e o modo de fazer, né? O como fazer é chamado de modo de fazer. A gente tem a listinha dos ingredientes e o passo a passo, que é como você faz essa receita. Outro exemplo de texto instrucional são as regras de jogos que a gente tem aqui, né? Aqui você tem é, os materiais, é chamado de preparação, o que, é que você vai fazer antes, o que, é que você vai usar. E como jogar, que é o como fazer esse jogo, né? Como jogar esse jogo. Nós vamos entrar agora no assunto de gramática, né? E o nosso assunto de hoje é advérbio. Adverbios são as palavras que modificam o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Eles expressam umas circunstâncias. Essas circunstâncias podem ser... A gente tem as circunstâncias de lugar... Que são aqui, ali, cá, lá, longe, perto, abaixo, acima, à direita, à esquerda, ao lado, entre outros. A gente tem circunstâncias de tempo, que são, é, os adverbios são hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, agora, já, de repente, de vez em quando, à tarde e à noite. E nós temos... As circunstâncias de afirmação, que são sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente, efetivamente, entre outros. Outras circunstâncias são, de intensidade, nós temos muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, bem, tanto, quanto, quase e apenas. Circunstâncias de modo. Calmamente, humildemente, bem, mal, frente a frente, as claras, as pressas, à vontade, de mansinho. Circunstâncias de negação, não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente, e de dúvida. Talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente, porventura ou acaso. Aqui embaixo nós temos um exemplo. Que diz assim, antes a ave tinha as penas todas pretas. Um advérbio antes, hoje suas penas têm pintas brancas. O advérbio da segunda frase, hoje. Praticando, circule o advérbio das orações e classifique. Nós temos três frases, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade. Agora vamos ver as respostas. Na primeira frase nós temos a frase, Hoje eu vim aqui comprar amendoim. O advérbio é hoje. Outro advérbio é aqui. Esses advérbios são advérbios de? Hoje é um advérbio de tempo e aqui um advérbio de lugar. Na segunda frase nós temos: O ônibus atrasou bastante. O advérbio é? Bastante. Expressa uma intensidade. Na terceira frase nós temos, amanhã conversaremos com você. O advérbio é amanhã e expressa uma, uma circunstância de tempo. Crase. Crase é a fusão ou a ligação da preposição A com o artigo A. Essa fusão resulta no fenômeno indicado por intermédio da presença do acento grave. Nós temos o um exemplo aí, a mais a é igual a a com o um acento grave. Um exemplo nós temos, outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Outros casos que acontecem o acento grave. Da preposição a com o pronome aqueles, da preposição a com o pronome aquelas, e da preposição A com o pronome Aquilo. Outros casos que empregamos a crase. Antes de palavras femininas precedidas do artigo A. A menina foi A, foi a algum lugar, esse A é de preposição. E a praia, que é o artigo, então essa junção nós colocamos o acento grave. Antes de palavras que dão nome aos continentes. Vou a Europa. E antes de nomes de países, estados ou cidades que admitem o um artigo. Vou à Bahia ou vou a Itália. Casos que a gente não usa a crase, né? Antes de palavras masculinas, nós temos irei a pé. Antes de verbos no infinitivo. Estava a dormir. Dormir é o verbo no infinitivo. E antes de pronomes pessoais, enviarei este cartão a você. Nós não usamos a crase. Praticando. Marque as alternativas corretas quanto ao uso da crase. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essas questões. Vamos ver as respostas? A primeira frase diz assim. Vou à Suécia. A segunda frase, fui à feira de artesanato no domingo passado. Aquela loja vende a prazo. Nós iremos à praia se fizer sol. O convite foi a Fábio. A primeira resposta certa é, vou à Suécia. A segunda, fui à feira. Nós iremos à praia se fizer sol. Na letra C, nós não usamos a crase porque a palavra prazo é masculina e assim também como na, na letra e que fábio também é um nome masculino né essas é a final palavras que terminam com s nós vamos conhecer algumas palavras que terminam com s e outras palavras que terminam com z essas palavras vocês precisam estudar bastante e praticar para que vocês ampliem o repertório vocabular de vocês e assim é, tenham mais prática nessa, no, no emprego dessas letras, né? Da letra S e da letra Z no final das palavras. Algumas palavras, né? Adeus, bis, dois, gás, lilás, óculos, português, simples, aliás, chinês, francês, invés, marquês, ônibus, pois e três. Palavras que terminam com Z. Altivez, capataz, chafariz, faz, juiz, perdiz, talvez, verniz, arroz, capataz, capuz, raiz, feliz, nariz, rapaz, timidez, vez, avestruz, cartaz, embriaguez, giz, Paz, rapidez, veloz e xadrez. Vamos praticar? Complete as palavras com S e Z final. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vamos ver as respostas? Letra A. Cartaz. Nós escrevemos com a letra Z. Veloz. Final. Letra Z. Óculos. Letra S, e invés, que termina com a letra S. O que vimos hoje, na gramática nós vimos usar de verbos, que são as palavras que modificam o sentido do verbo e expressam circunstâncias, né? A crase, que é a fusão entre um artigo e uma preposição, que, a, que resulta no acento grave. Existem casos, a gente precisa observar que existem casos específicos para o uso da crase, né? E na ortografia nós vimos as palavras S e Z finais. Essas são as nossas referências, bom estudo para vocês e até a próxima.